Rapaziada, ó, oh, mais uma missão a gente vai enfrentar o Loki. Graças a Deus. A gente trouxe o carro do Loki de volta, Sim. o cara, a já vai sair derrapando com ele. Tamo indo em direção à missão. Esse é o mais importante, Rap. Rapaziada, tá tranquilo. O Cabernet resolveu pegar um atalho aqui. É, ué. Tá ligado que o é manja uhum. de GPS. Deixa um atalho altamente profissional, tem um avião na cola, mas nada de alta periculosidade. <risos> oh! pera aí, Tio. <risos> Rapaziada, bomba! <risos> eu tô de boa, tô calmo. Vale, vamos correr pra missão ali, deixar o carro no local? O carro teve umas fraturas expostas. É okay. Mas o importante é pegar a snipereta. Oh, a gente só tem cinco tiros, o jogo. Começar a bicar os locks aí, proteja. Pois é, já pude paraquedas mesmo? Ó, rap, tranquilamente. Pouso, super, tranquilo. Proteja. Tem um lock aqui que a gente vai ter que proteger. Se inscreve aí, tio! E aí, tio, tá de boa? Tranquilo? Qual era o negócio? Não tô lembrado, não. Tem um cara que tem que proteger, não tem não? Não. Ô, tiazinha! E aí, Tá querendo atirar em mim? Do nada? Peraí, ó. O jogo. Travou ali, hein? Vamos começar por, por fora. Demorou, é nóis. Pera aí esse copretão de perto aqui é, é muito amor. Você vai ter muita. Tem mais? Carpsi! Peraí, tô chegando no carro, hein? Ixi! Não, velho, sem esse carro aqui. Ixi, oh, Maria! Calverninha, onde, onde é que você atirou? Você é burro. Mas vamos explodir esses carros logo já? Pronto. Quando vem os carros, o cabineiro já curte trocar uma ideia mais rápida. Ó, ó. Oh, oh. ah, tá! Tem lock aqui? Oh. Oh. Tem outro lock aqui com o bazuca, hein? Bazuca. Peraí, peraí. Rápido! Esse lock aqui é perigoso, hein? Oh. Calma! Pera tá, tá vindo um lock ali, hein? Ó, ó. Vai um tiro, dois locks. Vai ficar pior ainda. Mais ou menos assim. Pera aí, tem que proteger aqui. A gente tem que ficar na casinha. Ficou lá embaixo. Olha que é parada. Achou! Ô, oh, louco, João. Bazuca esses locks aí. Ba Bazucando nos locks. Foi, foi rapaz! Ó, oh, ó, oh, helicóptero. Tem outro lock ali, hein? Só tem uma bala. Like peraí, peraí, peraí. Vou... Nada, pegamos tudo os lock Uau. e aí basucão uhum. rapaz agora é o chefe tipo. vai, vai, vai chamar o chefe ó ó mas até um carro ali ó oh, oh, subiu de nível e chegou o Jacob vamos ver qual é que é o que, que a gente vai precisar de fazer para invocá-lo para uma treta de perto novas armas ah, velho, malê meu. Ó, oh, ó. Oh. O jogo <risos> tá cardíaco, tio. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá.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 Então. Você é uma ferramenta Como é que é, tio? Você sabe o seu propósito Sabia desde o início Seu cuzão, vem aqui Tá te ver te uma sacadona. O caverninha apagou é o local, hein Ó oh, o oh, barulhão Outra vez O jogo Pica os é nível 50 agora, hein? É verdade Vaza pra cá, pula o muro Pica a escopreta Seu caralho, ele passava hum, aqui ai. ai Ai Carrega a escopretão Ai Ai! Ah, hein? Bicou Essa arma que o ganhei é a hein? Altamente boa Melhor ai, ainda. Ai. Olha, o carinha deu umas resgadas aqui. Isso aí é por seu ferimento. Pega essa arma. Esse é seu lado. Vou continuar com essa aqui, tio. Peraí, que seus bloco. Ai! Ai! Ô, oh, louco! Ixi! Olha, tá rolando um tiroteco forte agora dessa vez, hein? Ação e diversão! Outro lock aqui. Vaza escorregando. Cabreirão! Arme do Rambo. Ei, jogo. Tem mais? Only you. Can make this world right. Only you can make the darkness bright. Only you. <risos> Ei, hey, só você poderia chegar tão perto. Só você poderia conquistar sua confiança. Sempre foi só você. Bom trabalho. Conseguiu. Passou no seu teste, fez o seu sacrifício, mas agora tá sozinho e fraco. O quê? E sabemos o que acontece com os fracos. Não sei. Eu seleciono, é o que eu faço. É meu. Estarei lá fora, à sua espera. Mas Esse Loki tá, tá infectando o caverninho aqui com umas bênçãos Vamos pegar ele agora, é agora, é o momento de picar ele Eli! Não! Não! Mas que porra você fez? Você matou ele! É o quê? Espera! Filho da puta tá do Ele confiou em você! Witty! Eu confiei em você! Não foi ele! Foi o Jacob! É a verdade! Não! Ser, vale isso? Me escuta! Foi o Jacob! Sim! A gente já viu isso antes! Ronnie! Parker! Isso é o que ele faz, e demos espaço pra ele. É isso mesmo. Mas como é que é o negócio? Bicamo o cara. <risos> Ache aquele filho da puta. Acho o Jacob. E o mate. Mata. Ou quando eu te vi, que Deus te ajude. Eu mesma vou te matar. Não, nada a ver, irmão. Rapaziada, bicamos o olho do cara ali? Não foi muito engraçado. Não, nadinha. Esse Jacob está tirando a caverna, hein? Os cara estão me tirando. Vamos se ligar. Tá ligado, mano? é, é, é, é. é. Boa noite.